Só para finalizar um assunto que foi muito pedido aqui durante a live é sobre essa triste notícia que a gente teve na tarde de hoje da morte da cantora, né, Marília Mendonça, que nos deixou muito, muito cedo, né? Como que a espiritualidade explica esse momento, né, de, do desse acidente terrível de, de acabar okay. com essa carreira tão eu soube, né? Inclusive hoje eu tava vendo umas coisas, né? Amanhã é o casamento do meu irmão. E a gente tava vendo alguns itens para o casamento dele amanhã. E de repente a minha filha, né? A Tchuka, Carol. Carolzinha, mamãe, mamãe, vem aqui, tem uma notícia, tem uma notícia. Eu falei, ai, Carol, o que que aconteceu? Eu já vim gelando, né? Uhum. E a Carol ali, pegou. Quando a gente soube, já era às 5 horas da tarde, eu não sei que horas foi aqui na Terra mas foi cinco horas da tarde, onde mostrou tudo aquilo. E o que mais me comoveu é a forma e o lugar que ela desencarnou. Ela desencarnou na porta de uma cachoeira, gente. A forma e o lugar que ela desencarnou. Ela desencarnou na porta de uma cachoeira, gente. Quando a Carol me mostrou aquilo, eu sentei, né, onde eu estava, sentei numa poltrona e fiquei muito triste porque é uma pessoa muito querida, né? E aonde é as meninas aqui em casa é fã mesmo dela, é fã. Então, aquilo doeu muito. O que eu falei, assim... gente, uma morte tão rápida, brutal, ao mesmo tempo abençoadíssima, porque não tem coisa melhor, gente. É, imagina para gente na né, espiritualidade é um desencarne acolhida por Oxum, né, por Nossa Senhora, a água, a limpeza, a purificação, a pedra, a consistência, a força. Então, Carolzinha, mamãe me deu uma explicação, você não pode ver isso agora, eu não sabia se eu atendia, resolver as coisas que eu estava resolvendo ali. E Carol, calma, calma, calma que eu já vou ver isso para você. Pedi licença, fui. De calma, calma, para de chorar. Vamos resolver. Eu puxei naquele momento ali, é, você acredita, meu príncipe, que ela não teve dor nenhuma, nenhuma. Foi tudo assim, muito rápido e muito acolhedor. Essa menina, essa alma abençoadíssima, depois a Carol foi me mostrando quem é, é a forma de vida dela e realmente é isso, porque na hora do desencarne ali, imagina uma alma que não teve sofrimento nenhum. Se você perguntar hoje para ela, tá em dormência, tá dormindo. Tá numa uhum. dormência muito grande. E espiritualmente, é o tio em si que a, os familiares vão ter que pedir muito ajuda para ele, porque de todos ali que desencarnaram, ele é o único que tá num conflito espiritual muito grande, mas muito grande mesmo. Ela ainda tá sem entender, mas num eu, eu vi na minha vidência num lado sereno num lado muito acolhedor uma morte não justifica né mas é uma morte abençoadíssima cair no colo de uma cachoeira abençoada por aquelas águas gente não tem preço e ela é um espírito abençoadíssimo e vocês fã minha filha eu falo isso para ela também aqui é vocês podem ter certeza que ela é uma alma abençoadíssima e foi acolhida pelos anjos antes de tudo ocorrer o tio que infelizmente vocês vão ter que rezar muito... porque é uma alma que mostrava para mim um desespero... ele pegava o espírito, ele sacudia o tempo inteiro... ele queria entender o que estava acontecendo... e ele em si... eu vi ele num conflito espiritual... muito, mas muito grande mesmo... então uhum. quanto a ela... saudação... evolução de alma... o tio... uma pessoa também maravilhosa... uma alma com certeza depois desse choque... Lá para quarta, quinta-feira, no máximo... ele vai estar tá entendendo tudo o que aconteceu... e a partir da quarta-feira... encontrando aí um caminho de paz. Mas ele tentou acordá-la o tempo inteiro... a alma dele tentou acordá-la ali o tempo inteiro... para entender o que estava acontecendo. Uma morte repentina... no tempo abençoado... no lugar certo... e num momento assim... radical... de muita dor porque espiritualmente, no plano físico, uma jovem, muito jovem, cheia de planos, cheia de sonhos, então o que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por esse recolhimento, e pode ter certeza que ela vai estar muito bem acolhida, e daqui a alguns meses, buscar, tentar perante Deus, buscar uma psicografia, ou pelo menos uma informação espiritual mais detalhada, mas uhum. hoje, na minha vidência eu vi ela numa adorme adormecida, o tio numa aflição, os demais é, sendo acolhido mas entendendo o que aconteceu. De todos ali naquele naquele naquele momento desastroso, a única pessoa que requer cuidados é o tio, que infelizmente está num grande desespero. Ela ainda sonolenta, sem entender muito o que estava acontecendo. Bandinha, a gente está nesse mês, né? Como você você vai fazer o ritual de queima de karma, e a gente acaba tentando entender essas coisas pela ótica do karma. No fato de ter cinco quatro pessoas né, mortas no mesmo acidente, ali foi um karma coletivo, ou é só uma coincidência? Ou alguém que estava... Ali não teve karma, bebezão, porque na, na evidência que eu puxei, né, é, não são pessoas de dívida são pessoas assim... É, é, relatando isso do lado da evidência... com todo respeito a Deus... em primeiro lugar... e aos meus orixás... É, com todo respeito um pouco de assim, uma injustiça... assim vamos dizer... por quê? Ali todo mundo já tinha cumprido o karma. Ela em si não tinha dívida... porque o karma dela terminou aos 16 anos de idade. Então a dívida dela com o plano espiritual... quitou aos 16 anos de idade. O tio em si... uma pessoa abençoadíssima eu vi uma pessoa muito alegre, descontraído, sonhos, torcia por ela o tempo inteiro, ali não era um tio, é o pai, porque ele tratava, era o que ele fazia por ela, a gratidão que ele tem por ela é muito grande. Então, nesse momento, essa morte, né? em grupos, chamamos de destino, hora, tempo e momento, um destino trágico, abençoado, e ao mesmo tempo prazeroso... e doloroso para quem fica... porque as almas em si... nossa... gente... eu sei que é difícil isso... mas ali na, numa porta de uma cachoeira... são anjos... são espíritos assim abençoadíssimo, abençoadíssimo. eles não morreram afogados... Né? eles não morreram afogados numa cachoeira... como muitas, acontece com muitas pessoas... eles des, desencarnaram... num portal de força maior... Que é uma cachoeira, significa uhum. almas evoluidíssimas, abençoada por Deus. Ou seja, então, nesse, nesse momento ali. Nesse caso, foi. missão cumprida, né? Missão cumprida. Mas de uma maneira assim, muito, muito elevada por Deus. Muito. E sem dor. Ninguém sofreu dor nenhuma, A queda brutal, mas desde o piloto e todos ali, até o tio. E por mais que ele... Eu vi ele, ele sacudindo num desespero muito grande ali. Eu falei, Carolzinha, ela tá bem, amor, mas o tio tá num desespero. Então, num desespero muito grande, né? Então, entra, assim, é, essa evolução de alma. Então, uma dádiva, vamos se dizer. Entendi. Então, que fica aí? Muita gente perguntando aqui hoje durante a live, né? Porque era uma artista muito querida que trazia o um empoderamento feminino, então, ou seja, ela trazia junto com ela toda uma, uma representatividade muito importante, então, por isso, que machuca muito, né, que era uma pessoa que levantava uma bandeira, dona de um talento, e eu acho que nesse momento, então, o que fica é a gente orar, saber que ela orar. foi bem recebida, vamos orar para a família dela. Muito jovem, né, muito jovem, é. idade para ser uma filha minha, idade do meu filho mais velho ela tem, né, uma pessoa anos, muito né? jovem muito jovem mesmo, muito jovem e que Deus abençoe que Deus a cubra e eu, pode ter certeza que só pelo Brasil esses fãs todos minha menina tem 15 anos, a Carolzinha é, é fã então é, não tem público né desde o guri, todo mundo, as criançadas todas tem essa paixão então é uma alma que passou muito rápido fez fama rápida e adquiriu pessoas que a amam então, com certeza, só de emanação espiritual de todos esses fãs... ela já está num lugar mais abençoado do que já é merecimento dela em si. Graças a Deus, que Deus a tenha num bom lugar, né? E se vocês aceitar, filhote, vamos rezar um Pai Nosso no final... e oferecer para essas almas... que nessa tarde de hoje, né... foram recolhidas em equipe... e que essa grande rainha... né? ela se torna aí perante o Arcanjo Miguel, perante Mamãe Oxum... num lugar acolhido que com certeza será um lugar muito acolhido... onde Deus e os orixás vão estar sempre olhando por ela. E uma coisa é fato... ela volta a reencarnar muito rápido novamente. Então traz uma reencarnação aí muito rápida novamente... de um reinício de novo. Então vamos rezar não só para ela... né, mas para todos que ali estavam... principalmente o tio né que tem ela como filha e foi junto também ao lado com muito carinho tá Até gratidão todos os fãs também Sim. todo mundo que queria esse momento mensagem um acalento para todos nós né tá bem é uma alma que cumpriu e graças a Deus eu falo que não tem coisa melhor que você desencarnar e ser recebido com flores com bênção foi o que ela fez e o melhor de tudo é passar para o outro lado sem dor, num toque mágico e num lugar abençoado. Axé. Okay. Vamos rezar por ela e por todas as almas que foram juntas nesse grupo, desse desencarne Eu peço nesse momento a Pai Obaluae, a Pai Omunu, a Nanã Buroquê, a Nossa Senhora da Guia, as correntes dos preto velho, e que Deus Todo-Poderoso abençoe essas almas que nesta tarde de hoje na porteira daquela cachoeira fizeram uma passagem espiritual. Sobre a bênção e sobre o merecimento de um grande caminho, eu rezo nesse momento a Deus Todo-Poderoso, que abençoe mais do que todas já estão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, que venha nosso nós ao vosso reino, que seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas iluminar, minha mãe, todas essas almas, mais do que elas já estão, e que a força divina do Pai Maior possa trazer a elas a compaixão, o brilho e o acolhimento do manto sagrado, de Nossa Senhora, a Totó Baluaí, a Totó Babá, Achei. Olá, filhotes, estou passando em primeiro lugar para agradecer a presença de vocês nesse último ritual, que foi o ritual de Oxum, o trono do amor e o trono do conhecimento. E convido vocês, nesse dia 26, agora de novembro, a participar de mais um ritual, que é o ritual de queimas de karma. Espiral, espiral, espiral Queime o que há de ruim, leve todo mal, espiral, espiral É um ritual espiral. que eu vou estar trabalhando novamente na lua cheia para a lua minguante. Então muitos vão ficar meio assustados. Nossa, a Vandinha está fazendo um ritual na lua minguante? É proposital. Por quê? Queima de karma tem que ser na lua minguante. Então a gente vai aproveitar o término da lua cheia, que é onde traz uma força muito grande, e a entrada da lua minguante. Que é uma lua, sim, é uma lua excelente, excelente, para queimar as maldições de vidas passadas, tristezas no relacionamento, aborrecimento familiar, drogas, vício, doenças crônicas. Esse ritual ele é muito bom para tudo isso. E por ser na virada, né, no término da lua cheia para a lua minguante, é um ritual que vai fortalecer muito, a limpar. A função desse ritual é dispurgar tudo e qualquer carga negativa que infelizmente possa estar aí nos atrapalhando, impedindo de prosperar financeiramente, impedindo a vida amorosa de acontecer, impedindo o relacionamento de fluir como realmente deveria fluir. Tem muitos relacionamentos que ele é uma missão, mas ao mesmo tempo confusão, brigas, desordem. Quando ocorre isso é o quê? É maldição ancestral. Então esse ritual... A área principal é a área amorosa e a financeira que ele vai trabalhar. Porém, a junção dele vai estar sendo em todos os setores. Porque já diz tudo. Queimas de carmas. Que significa uma junção de destruir, de queimar, de retirar tudo que não presta da tua vida para que a tua vida possa andar. A gente trouxe esse ritual na linha da Umbanda porque nem tudo é macumbaria. Então tem coisas que não é feitiço, não é macumba. Está além do que uma macumbaria que são os karmas, esses tipos de rituais, para limpar, para retirar toda essa carga negativa, para que possamos aí ter um caminho melhor. Junto com tudo isso, nós vamos estar fazendo também nesse dia, né? eu vou estar fazendo nesse dia, perante as forças de padilha, o adoçamento, mas de uma forma totalmente diferenciada dos outros. Porque esse adoçamento, vocês podem observar, vocês que vão estar participando, vai ter muito sal marinho, o sal grosso e o sal refinado. Então a gente vai trabalhar com três tipos de sal, o grosso, o refinado e o marinho, que são energias poderosas para magia. Na, no adoçamento desse ritual, a gente vai estar tá fazendo uma limpeza com sal marinho e depois atuando um trabalho maravilhoso de adoçamento. Vou vou banino, vou a gente vai banino. explorar muito o sal nesse trabalho, ele é muito abençoado. É um sal, o sal em si ele se torna muito consagrado para quebra de maldição inveja, olho gordo, macumbaria quebras ancestrais eliminação de cargas negativas então no ritual de karma você pode observar, vocês vão estar tá observando que vai estar tá sendo muito utilizado o sal grosso seja ele marinho né, ou normal então filhotes eu conto com vocês nesse dia 26 de novembro eu conto com vocês um beijo e até lá Espírito. Espiral, espiral, espiral, queime o que há de ruim, leve todo mal. Karma é a repetição. Então, o que você fez em vidas passadas, você volta nesta vida com esse karma, com essa dívida, para quitar. Então, o karma nada é que repetição de caminhos. Então, de repente, você sai de um relacionamento porque ele está muito ruim, ele está cheio de problemas, traz aquela complicação toda. Mas o outro que vem. Muitas pessoas brincam que só mudou de caminho, né? Só mudou o rumo, né? Da prosa. Porque o caminho continuou o mesmo. Por quê? É uma continuação kármica. Então o problema não tá no outro. O problema tá em você. Então quem carrega o karma, na verdade, é você. Então você, através da queima de karma, isso é muito bom. Porque você vai tá estar ilimitando essas repetições kármicas que tem muita facilidade de ocorrer na vida de quase todo mundo. Né? porque todo mundo vem nessa virtude de quitação de dívidas. Então, o karma nada é que uma repetição de histórias, seja elas literalmente complicadas e negativada Então, o karma já diz, a dificuldade de enfrentar a vida, a dificuldade de quitar as minhas dívidas, né? Então, o karma, na verdade, ele é o desbloquear. Por que você vem numa missão kármica? Para poder desbloquear o teu caminho para que você possa, a partir do karma, entrar no, no dharma. Então, o karma nada é que uma expurgação, literalmente, de repetição é, alinhada de vidas passadas. Então, caminhos que nos acompanham por muitas vezes, e o karma, ele é a repetição de tudo isso. A queima do karma nos ajuda a nos livrar dessas energias negativas e trazer para a nossa vida aí um campo mais favorável. Vocês podem observar que depois que vocês quita a dívida, a vida se torna mais agradável. As coisas começam a fluir com mais assim, com mais clareza, com mais força, com mais brilho. Por quê? Aquela pessoa ela saiu de uma zona negativa e entrou num caminho positivo. Então, ela se livrou de um karma e entrou no dharma. Então, esse no, no tema, né, na virtude virtual, é o segundo ritual. Eu já pratico ele na prática há muitos anos. E na linha virtual, né, na linha online, esse é o segundo ritual de karma. E eu conto com vocês nesse dia 26 de novembro. Até espiral, lá! Espiral, espiral, espiral Queime o que há de ruim, leve todo mal Espiral, espiral, espiral Queime o que há de ruim, leve todo mal Vou banindo pela terra